Fala rapaziada, Bruno Clash aqui e mais uma vez com vocês aqui Mais um jogo NFT Games pra vocês Pra vocês poderem ter aí mais uma opção de games aí que estão Hoje já naquela expectativa de sair pra poder fazer aqueles pagamentos pra galera que tá jogando, né? Então você acaba sendo praticamente um sócio ou um investidor do jogo, isso é muito legal também Bom, já começar dizendo que isso não é dica de investimento, é apenas... Uma. estou expondo para vocês um novo game, um novo jogo que parece ser muito legal, eu estou gostando do que eu estou vendo aqui Então, quero compartilhar isso com vocês, tá bom? O jogo é o Tank Battle e é um jogo aí de tanques que você vai curtir bastante, pelo menos eu estou curtindo a ideia Acho bem legal, eu até joguei um, um tempo atrás que era de dragões, mais ou menos nessa pegada E eu também curtia, levei alguns, fiquei alguns dias aí jogando, muito legal, viu? Bom... Tank Battle, o link de tudo que eu falar aqui pra vocês tá aqui na descrição deste vídeo Então fiquem ligados, vamos falar um pouco a respeito, já deixei aqui em português E também vou mostrar pra vocês gameplay, isso mesmo, gameplay que o pessoal do Tank Battle acabou passando pra mim Pra poder mostrar, jogar e mostrar pra vocês, já tô jogando algumas vezes aí, já passei por boss e o caramba Vamos lá então, bora dar uma olhada Tank Battle é um jogo baseado em turnos com tema de guerra construído na BSC, na Binance Smart Chain. Isso mesmo. Então, com a uh, BSC você pode jogar ele. Aqui nós temos algumas coisas, lançamento do aplicativo, joga agora, tem para comprar a moeda. A primeira coisa que você já vê aqui embaixo do lado, na verdade, do lado, aqui do ladinho, você já tem aí a uh, o contrato oficial do, do Tank Battle. Então você vai poder aí já dar uma olhada como tá o o token comprar sem cair em scans tá? Também ali ao lado você tem ali, participe da comunidade, tem todas as redes sociais para você poder conhecer o Tank Barrel e poder avaliar se você quer entrar ou não, tá bom? Bom, vamos passar aqui um pouquinho sobre o game, sistema de jogo de batalha de tanques, né? Tem aí algumas é, informações muito legais, tem a parte de batalha, você vai coletar NFT, vencer batalhas no modo campanha. Tem também a parte de mega caixas, você vai desbloqueando acessórios tanque nft para poder construir um tanque com esses acessórios depois eu falo para vocês melhor para vocês poderem entender e também tem o um marketplace onde você pode é, negociar comprar e vender acessórios e também tanques no mercado no marketplace tá bom tem aqui embaixo também nesse site no site tem um o um trailer né do jogo mas eu não vou mostrar vou mostrar para vocês na prática como que tá rolando eu já tô jogando já testei aqui algumas vezes é, embaixo você também tem a parte de mercado, né? Um famoso marketplace, né rapaziada? Tá aqui ó, e aí você vai poder ter todas as informações Eu vou mostrar pra vocês já daqui a pouquinho como tá o mercado Mas, a princípio, tá desta forma Você vai poder ter todas as informações de como comprar um tanque direto Comprar acessórios pra montar um tanque Daqui a pouco eu já mostro pra vocês, tá bom? Com mais detalhes Também embaixo vocês vão ver aí os tipos de tanques que aparece aqui pra vocês, tem tanque que é um tanque-tanque mesmo. Tem o tanque que cura, é... tem o tanque DPS que vai dar mais dano, tanque mais rápido, tem os mais devagares, mais lerdos, né? Então você tem aí vários tipos de tanques, cada um com as suas habilidades aí específicas. Tem o MT ali, o comum, tem é, o incomum, o tormento, né? Tem ali também. Tem algumas opções aqui, você vai vendo os épicos, tem também o mítico, e o lendário, né? Então, o que vai mudar também é a quantidade de utilizações que você vai ter em cada um deles, tá bom? Então, isso é importante que você entender também. Mas muda também a parte de saúde, ataque, defesa. Então, todas essas informações, de parte de críticos, é, então, de perfuramento, de, de quebrar escudos e tal. Tudo isso você vai ter aí nessas informações. Então, você vai vendo ali as mudanças dentre os tipos de raridade de Tanks, tá bom? Bom, aqui embaixo parte de Tokenomics. Então você tem toda a informação, um bilhão de tokens será gerado. E aí tem a parte de todas as informações, a moeda é o TBL. É o token do jogo, tá? O TBL é o token governância. É tudo auditado pela VerChains também, então dá uma, uma, um, um Q maior, né? Uma segurança maior. Aqui todo o detalhe da parte de tokens, né? A de tokens é muito legal porque eles também bloqueiam a carteira deles ali. É, por 12 meses, para você poder ter também a questão de entender que eles vão sacar dinheiro depois de bater uma quantidade de meses, então eles tem que fazer virar o jogo, e isso é muito interessante também, sempre muito bom de analisar também essas informações, para poder saber se está tudo ok. Há também outra parte, o roteiro, né, o roadmap, as informações de como estamos nesse momento, nesse momento está aí a listagem dos sex e depois no segundo semestre ainda tem a atualização de novos modelos de tanques tem o modo pvp e a classificação tem o torneio também que vai rolar alguns rolam alguns torneios com premiações muito legais mas já foram várias etapas aqui o roadmap já tá andando e isso é muito bacana também tá além disso tem também as, os consultores deles né rapaziada tem aí alguns inclusive com LinkedIn. isso é muito importante para poder passar aquela aquela ideia de que é, é uma, botar cara tapa né botar cara ali e aí você já imagina que é, dá uma segurança maior, inclusive, para todo mundo aí, inclusive para mim. Porque é muito complicado, você ver ali e ninguém é conhecido ou é desenho. Não, não é legal, né, rapaziada? Então você vê aí o CEO, tem o LinkedIn dele lá é, indicado também. O CTO também tem o LinkedIn dele também indicado. As pessoas aqui todas indicadas, tem que ver se eles têm é, um... Rastrear, né, para poder entender se são pessoas capacitadas e que existem realmente né uma coisa muito legal também eles colocaram aqui vagas abertas para você poder fazer parte da equipe você pode mandar um e-mail ali para eles e poder tentar fazer parte da equipe imagina entrar para um para um nft games aí trabalhando com eles olha que isso top né seria interessante parte de investidores e parceiros olha a quantidade né a incubadora Loutzone está tá aqui para vocês very chains é para você a parte de verificação entre outras, outros muitos parceiros que aparecem aqui para vocês também. Então, acaba dando aí uma, uma, uma segurança também muito legal também, né? Bom, muito top. Aqui você tem todas as informações. Vai poder ser jogável também em iOS, em Android também, né? E isso é muito bacana. Mas cada um no seu período, no seu, na sua etapa, tá bom? Bora dar uma olhada agora em outra informação. Vamos dar uma olhada rapidinho no marketing. Place rapaziada Esse é o Magic Place, como eu falei pra vocês Aqui você pode comprar ali é, Box também, ó. você pode ver ali as box Pra você começar no jogo Já poder ter a chance de ganhar um tanque E tal, tem todas as informações A Starter Pack Mega Box, tem aí o, a Tank Box Tem todas as informações Se você quiser comprar já um tanque já, já pronto Tem opções que vocês quiserem Aqui, se você quiser comprar módulos né Porque você é pra poder montar um tanque você vai precisar de quatro módulos, né? Então, tem aqui a parte de chassis uh, e todas as outras, os outros quatro, são quatro no total, né? Quatro partes para você poder montar um tanque, né? Então, se você está jogando lá e ganha partes ou abre um baú e ganham três partes diferentes e falta uma parte, você pode vir aqui e comprar justo a parte que está faltando para você poder fechar aí o seu tanque. Então, você pode vir aqui e comprar, por exemplo... O chassi que você quer ali para poder, na raridade até que você quiser, então você pode ver ali as informações e poder montar o seu tanque direto. Ou você pode simplesmente ir lá e comprar tanque box para você poder ter aí o seu tanque também, tá bom? Então aqui tem todas as informações. Gem box também vou falar daqui a pouco, mas é muito interessante para você. Então, daqui a pouco a gente entra no detalhe. Daqui a pouco, quando eu falar do white paper, rapaziada. Bom, bora dar uma olhadinha então no white paper. Pra vocês poderem ter um pouco mais de informações. Mas o marketplace já tá rolando. É isso, já estamos aqui no marketplace, rapaziada. Tem todas as informações aqui do Tank Battle pra vocês também. Todos os, os detalhes, o time e tudo mais. Investidores, parceiros. E aí tem as classes do tanque, né? Tem o HT. Que é o tanque-tanque mesmo. Tem ali é, cada um no seu detalhe, né, rapaziada? Então, todos os detalhes estão aqui pra vocês. Eu vou deixar até em português aqui pra facilitar pra galera também. Caso queira ler aqui enquanto eu vou falando também, tá bom? Tem os detalhes de cada um dos tipos dos tanques. Tanque pesado, tanque médio, ó, Que acaba batendo um pouco mais rápido, mas tem aí um pouco menos de vida, né? Tem detalhes como esse. O tanque leve, que é aquele que bate mais rápido mesmo. Mas tem que ficar protegido, porque... Eles não têm tantas vidas assim. Destruidores de tanques, né? É, tem ali é, muita, muita informação, muito ponto em vida, em resistência, em armadura. O dano é baixo, mas consegue segurar bastante também, tá? É, tem aqui as informações do SPG também. É, disparos de longo alcance, dano considerável, isso é muito importante também. Tanque de apoio, né? Que é aqueles que batem bastante também. Tem um, tem um dano baixo, mas ele é muito útil colocado no meio do esquadrão para você poder cobrir os tanques da linha de frente. Então acaba sendo um bom dano também para vocês, tá bom? Todos os detalhes aí você vê aqui no white paper, todo aqui na descrição também tem, tá bom? Tem ali as partes de estatísticas, habilidades, todos os danos. Para você poder conhecer o tipo de cada um né? Dos, é, das habilidades, é, para você poder ter aí os detalhes dos tanques. Tem os módulos de tanque, como eu falei para vocês, os quatro tipos: track, engine e chassis, e para você poder ter aqui como montar o seu tanque, tá? São quatro módulos. Então você vê ali a parte das rodas, tem também o motor, o chassi, todos os detalhes. Ó, além disso tem as, as raridades e as chances de conseguir raridades desses desses módulos, comum 60%, o raro 26, épico 10. Como a gente já tem uma ideia de que funciona normalmente essa parte de raridades, tá? O marketplace também tem a informação aqui todos os detalhes, mas já mostrei para vocês também muito legal. Os recursos do jogo, como você vai, o que que você vai ter lá, né? A moeda do jogo que é o TBL, o ouro que você vai usar também. Daqui a pouco eu mostro para vocês também como você vai usar. Tem a gema e aí todos os detalhes aqui para você poder ter as informações, tá? Bom, vamos mostrar aqui para vocês. É... Ah, além disso tem dois modos, né? O modo PVE que é, tem as informações, você pode jogar ali com o um mínimo de um tanque, máximo de 5. Então, com um tanque, você já joga, joga o PVE, tá bom? Pode ter no máximo 5 tanques na batalha do PVE. Mas você pode ter 10, 15, 20 tanques. E aí, 5 é o máximo que você leva pra cada batalha no PVE, tá? Já no PVP, muda um pouco. Você vai precisar de 3 tanques, galera. Três tanques pra você poder jogar o PVP. Até no máximo 5 tanques também. Mas você pode ter muito mais, é claro, como eu disse para vocês, tá bom? Tem outras informações sobre guerras de clãs, né? Provavelmente. Torneios também. Que eles vão bonificar a galera que vai se dando bem também. Isso é muito legal. Vai ter leilão também. Tem outras informações muito bacanas. Recompensas do PVE, né? E aqui eu quero mostrar para vocês como vocês vão conseguir ganhar a. As, ganhar dinheiro. Ganhar o que interessa, né? Ganhar grana aqui jogando. O, o Tank Battle Então eu deixei até essa imagem um pouco maior pra gente Tá aqui ó, aqui em cima pra gente é, Você vai ser ali o usuário e você vai comprar Você precisa de um tanque Então você pode comprar módulos Ou comprar um tanque, você pode comprar os módulos Chassi, é, o, o, o motor e todos os detalhes de módulos Quatro tipos de módulos Ou pode comprar um tanque direto E aí do tanque você vai ter a oportunidade de jogar a gameplay Tendo a gameplay você vai ganhar duas, dois tipos de recompensas As gemas e o ouro o ouro, que isso aqui tá aqui em cima galera, o ouro tá aqui em cima, ele vai funcionar para você, para você poder trocar pela moeda, o TBL. Então o ouro vai ser a moeda que você vai trocar pelo TBL e poder negociar e para poder fazer a grana, para poder sacar, que é a parte mais interessante, né? Mas o ouro também funciona para dar um upgrade, como você tá vendo aqui em cima, e também reparar o seu tanque, porque como a gente já tá acostumado depois de algumas rodadas de vitórias você vai ter que dar um reparo no seu tanque para continuar utilizando ele e isso você vai acabar gastando ouro é uma forma de também queimar também, né? Isso é muito interessante Além disso, você vai ganhar gemas também e juntando 100 gemas, você troca por uma gem box, que eu disse lá atrás, lá no marketplace, eu falei, ó, oh, essa gem box, depois eu falo. Juntou 100 gemas que você ganha, você pode trocar por uma gem box e nela pode vir tanques, pode vir pedaços, módulos de tanque é, pra você. E você poder voltar ali a ter mais tanques ou melhorar o seu tanque, isso é muito interessante, é muito bacana também. Então esse é o ciclo que você vai ter pra poder... Ganhar grana. Ah, e se você quiser, de repente, vender um pedaço que você ganhou nessa Gembox Box. Ou um tanque que você ganhou. Você volta no Marketplace e vende lá. E aí, todo o ciclo se inicia, tá bom? Essa é a ideia do, do, de como você vai conseguir a grana no Tank Battle. Bom, PVP e classificação. Pelo PVP, você vai alcançar aí, é, classificação na tabela. Como a gente já sabe, a parte competitiva. Que todo mundo gosta. E os jogadores que se classificarem entre... Os 100 melhores vão ganhar uma quantidade muito legal de recompensa, mas até os 500 vai ter uma recompensa. É claro, os 100 melhores vão ter aí mais ouro e gemas, tá? Então, isso é muito legal. E aí você tem aquela parte competitiva do game, que todo mundo curte demais, né, galera? Eles falam aqui mais informações também sobre é, como é ter ali a, a parte receita também, né? Que você pode a, construir alianças, né? Membro de uma aliança pode lucrar também com isso. Tem uma parte aqui interessante sobre vender e alugar tanques, então já dá uma ideia de que podemos alugar tanques também ou poderemos alugar tanques também. E isso é muito bacana pra gente poder ter essa ideia aí de como vai funcionar o Tank Battle. Vamos parar de falar agora um pouquinho e vamos mostrar na prática como é o jogo, como funciona o Tank Battle. Bom rapaziada, já estamos aqui dentro do jogo e agora eu vou mostrar para vocês os tanques que eu tenho. Eu tenho esses tanques aqui. Já estou utilizando, vocês vão ver que tem o mítico, tem o épico também aqui na conta demo que eu estou utilizando. O link para você poder testar também, entrar na sua conta, fazer seu beta e participar do beta, tá aqui embaixo na descrição também. E aqui, você nada que você fizer, inclusive lembrando nada que você fizer aqui também, vai ficar salvo para você poder faz, seguir depois na sua conta, tá bom? Aqui embaixo, exatamente onde tá minha câmera, aqui tem a parte de campanha. Vamos clicar e vamos entrar na parte de campanha. Tá aqui é o PvE. Nada mais é do que o PvE. Já tô aqui no Lightsaber. E vamos ver aqui, ó. Tenho indo a tela 8. A tela 6 era um boss. Eu já passei por algumas. E agora vamos na tela 8 para ver ali como vai ser, tá? Tem aqui a estratégia que eu montei. Os dois da frente, a linha de 2. Depois uma linha de 3 atrás. E vamos pro jogo, rapaziada. Já tem ali para começar, ó. Já tem ali os aniversários. Vamos ver. E aqui embaixo você vai ver. Aqui ao lado você vai ver que temos ali também a parte de... De habilidades, né Que a gente pode utilizar, ó Vou soltar uma, uma porrada de... De... Ó, vou... Opa Ai, ai, ai Pega, pega, pega Vamos soltar Será que vai dar? Oi, oi, oi Vai É, não, nem precisou Nem precisou Acabamos fechando ali Resolvendo a parada E matamos tudo ali Destruímos todos, rapaziada Bora jogar mais uma Bora jogar mais uma, mano Que da hora, mano <risos> Partiu e agora chegou e é o boss, olha aí que loucura Mano, não sei nem se a gente vai conseguir passar Mas vamos tentar, né rapaziada Vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer Estamos tomando dano, estamos batendo também Opa, já completei ali vamos... Nossa, já destruiu um ali, meu Boa, demos ali nosso dano Bora lá, vamos dar mais dano ali Vamos tentar se curar também Se cura, se cura, curamos Ai, ai, ai. Beleza Tem que tentar destruir, será que vai dar? Nossa, não vai dar não vai dar, não vai dar, não vai dar. Meu amigo, cura, cura, cura. Nossa. Tá difícil, tá difícil. Vai matar todo mundo, ó. Xiii, deu ruim, rapaziada. Mas é isso. Muito legal. Chefão, eu vou ter que trabalhar melhor pra poder matar ele, hein. Vamos ter que crescer, melhorar nossos tanques pra poder passar por ele. Mas é isso, rapaziada. Esse é o Tank Battle pra vocês. Muito top. Esse é o Marketplace e todos os detalhes dele pra vocês aí no Tank Battle que você... Curtiu aqui com o canal Bruno Clash, rapaziada Então é isso, meus manos, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal, porque aqui Você vai conhecer sobre games, NFT E também muitas novidades de jogos Também da Supercell, tamo junto Rapaziada, um abraço a todos, é nóis Falou